Para nós, da cervejeira Faroeste, é muito importante a seleção da matéria-prima. Porque é ela que vai definir todos os outros processos nossos. Aqui na fábrica, a gente consegue transformar isso num produto melhor, mais fresco, com melhor qualidade. Aqui na Faroeste, a gente recebe os insumos, verifica a qualidade deles e então vai para a moagem. Colocando os grãos no moedor, eles já caem diretamente na tina de mostura. Lá, em determinada temperatura e tempo, a gente vai transformar os amidos em açúcares. O iodo é colocado em contato com o mosto e se não reagir, o teste foi bem sucedido. Isso significa que não existe mais amido e tudo foi transformado em açúcar. Durante a mosturação, é importante que a gente tenha um pH correto. Para isso, a gente usa um instrumento chamado pHmetro. Feito isso, a gente vai transferir todos os grãos para a tina de clarificação. Ali a gente vai recircular até que o líquido fique totalmente translúcido. Esse líquido depois vai para a tina de fervura. Além da qualidade de processo, um dos nossos diferenciais é a escolha dos insumos. É ali que os lúpulos da Hop Head Farms vão entrar. One of the most exciting things about being in Brazil uh, is working with uh, you know, people that have the same passion as we do. hop at or working with Morasta uh, is a dream for us because we, uh, we feel the passion. Uh, we feel the same way about the hops uh, as they feel about the fear. Morasta. Os lúpulos da Hop Head Farm são colhidos em uma época específica, onde a gente tem mais óleos essenciais, alfa-ácidos e beta-ácidos. Por isso que eles se diferenciam dos demais. A gente faz a adição dos lúpulos no início da fervura para dar amargor e no final da fervura para conferir sabor e aroma. No final do processo, durante a fermentação, a gente ainda faz uma adição de lúpulo e uma segunda adição ainda é feita para dar ainda mais aroma. Depois que começamos a utilizar os lúpulos da Hop Red Farms, ficou evidente um aumento no aroma e no sabor. Os lúpulos são muito mais frescos, além de dissolverem melhor no dry hopping. Isso tudo nos agrega para que conseguimos atingir uma qualidade superior nas cervejas fabricadas aqui na cervejaria Faroeste.